O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre, divulga hoje os nomes dos candidatos aprovados na lista de espera. A convocação vai até o dia 22 de setembro e, por isso, até lá, é importante o candidato acompanhar a atualização das matrículas na página do FIES.